Sua escola é inovadora o suficiente para ser escolhida pelos pais nas próximas campanhas de rematrícula? Pensamos que a vida não passa de uma viagem de trem, com muitas paradas e surpresas. Ser gestor de uma escola é ser o capitão desse trem e escolher pelo grande número de paradas dos passageiros. Já pensou que os pais e alunos do século XXI desejam novas paradas, diferentes das de antigamente? Seja uma escola inovadora. Amplie as experiências dos seus alunos com a SD. Proporciona estudos do meio de um dia e viagens pedagógicas totalmente em inglês. Experiências internacionais nas férias escolares para alunos do ensino médio, com visitas nas melhores universidades do mundo. E para ensino fundamental com visita à base de lançamento da NASA e aulas dentro dos parques da Disney. Tudo isso com o sistema de inscrição online. SD Experiências Educacionais: Atividades que geram eficiência no aprendizado e uma extrema preocupação e cuidado com os alunos.